Olá, boa noite. Meu nome é Jane Santana. Eu sou psicóloga, psicopedagoga e trabalho com terapia né, de casal e família. Conheço o Alice desde o primeiro simpósio de saúde quântica em 2019, lá no Centro de Convenções, no Chevrolet Hall, e amei. Então, depois disso de conhecê-lo, né, eu fiz tudo o possível para participar do evento de hoje aqui no Espaço Mutirou, em Olinda na Rua do Bom Sucesso, perto do Homem da Meia-Noite e eu amei tanto o espaço como todas as pessoas do evento e o que o Wallace trouxe para mim para que eu agregue, que eu aumente meus conhecimentos na minha prática profissional, na minha vida familiar e de um modo geral em tudo. Né? Amei todos os momentos, as dicas, entrei uma Jane e estou saindo outra Jane. É, eu agradeço a todos, especialmente ao professor Wallace e à irmã dele também, né, Edilene, por todo esse acolhimento. Muito obrigada, né? serei sempre grata ao Wallace e à equipe dele. Muito obrigada, boa noite.